É, se você fosse precificar o seu encontro um encontro desse individual né o quanto que você se você tivesse na pele da pessoa que você vai ajudar quanto que você acharia que seria justo para investir isso já vai te dar um norte tá então é a ah, reais 200 reais 500 reais isso dentro do tem uma série de critérios né para você levar em consideração tem uma aula lá no Ser Livre que fala só sobre precificação tá? Busca ela lá, que depois, eu, se não encontrar, fala com a Lu, ela, ela te diz onde fica. Mas, basicamente, lá vão ter critérios de posicionamento, né? média de mercado. Você vai é, ver também como que você entrega isso, né? se, se tem muitas coisas a mais. Né? O envelopamento é, é, tem bastante coisa, tipo suporte, comunidade: você vai entregar um e-book, você vai gravar. Deixar gravado para a pessoa ou não, enfim, toda essa entrega. É, você pode ter o seu posicionamento, se quer algo mais acessível ou exclusivo, enfim, tem uma série de critérios que a especificação é uma arte. Tá? Mas, no seu caso aí, seis encontros de duas horas é, vamos dizer que, para comunicação, comunicação, né, para a pessoa destravar e, e comunicar de maneira mais efetiva, na internet falando para os vídeos e tal, isso vai ter um impacto muito grande no negócio dela, né? um impacto direto. Então, eu, eu acho que o um valor mínimo, é, sei lá, 200 reais por encontro, né? seis encontros, então 1.200 sei lá, de 500 a 3 mil reais, sabe? Eu acho que, assim, se eu for falar do topo da minha cabeça, né dá para precificar isso daí.